Olá, pessoinhas, tudo bem? Eu sou Natália Sena. Esse aqui é o meu canal no YouTube. Se você não me conhece, aproveita, se inscreve. Eu tô fazendo um especial com a Keila Groto. Se você não conhece, vou deixar aqui embaixo. O link do canal dela para vocês conhecerem e a gente decidiu que em maio a gente ia fazer um especial chamado cacho sem fronteiras e nesse especial a gente vai fazer vídeos bem legais de moda de beleza dicas para cabelo hoje deveria ser um vídeo sobre penteados mas eu não consegui fazer gente eu peguei um vídeo da camila santana que acho que é uma das maiores cacheadas que fala sobre penteado no, no youtube e aí, vocês vão ver o making-off de como foi essa tentativa de copiar Camila Santana, que só para deixar um spoiler, não deu muito certo. Então, se você quiser ver o vídeo, continua aí. Gente, é muito engraçado é que a gente pega o penteado, parece tão fácil, quando vai fazer. Dá um trabalho. Eu tenho muito cabelo, meu cabelo é bem mais pesado do que o da Camila. Então ela usava um Missy, eu tinha que usar quatro. No final das contas, eu também não estava usando um espelho, não foi fácil. E o resultado ficou mais ou menos. Se eu pudesse fazer depois, com mais calma, eu acho que ficaria até legal. Pronto? Oxi. Pronto. <risos> Deus, eu não imagino. Ficou igual? Eu quero ver. Sua, sua, sua. Seu público tirar O segundo penteado, gente, é muito simples. Porque eu não queria pegar uma coisa mais complicada. É só um coque alto. Só que ele é feito pra você ter mais volume. O que pra mim não é muita vantagem. Porque eu já tenho muito volume. Então ficou complicado. Um Misty, meu cabelo pesado. E começou a ficar estranho. é Mas no final eu até gostei, sabia? Ficou... Embolado não foi? Não, ficou com um carne de casamento, velho. Sério? Eu não gostei, não. Eu acho que tá muito recuado ficou... Recuado como? Eu não gostei da... É, queria ver. Eu tô sentindo que tá bem grandão. Uhum. Tá folgadão, né? Tá vendo, gente, como nem sempre é tão fácil assim copiar esses tutoriais que a gente vê por aí no YouTube? A gente assiste os vídeos e parece ser tudo tão simples. Pega dois misses, bota uma xuxa, puxa pra cá, estica pra cá e o cabelo tá maravilhoso. E eu não sei se eu sou uma pessoa sem dons para isso, mas não foi nada fácil pegar misses e xuxas e tentar fazer penteado. Então se você tem esse dom, se você viu o vídeo da Camila e você conseguiu, me conta aí porque... Tá difícil a situação aqui, eu vou usar meu cabelo solto por um bom tempo porque eu não tenho dom para fazer penteados. Se você quiser ver alguém que realmente sabe fazer penteado, que é a Keyla, olha aqui embaixo, tem o um link do canal dela, ela fez uns penteados bem legais. Se você gostou desse vídeo sobre a dura realidade de uma pessoa que não sabe fazer penteado, dá um joinha e até o próximo vídeo. Tchau!